E eu for me casar de novo, vai ser com Maria Helena. Ela tem 98 anos. Estava numa cerimônia de formatura de professores, três anos atrás, que eu fui com a cunhada da minha, da minha mulher, e nós tiramos uma foto. Olha o, onde minha foto está. Você, eu gosto muito eu dele, janela, mas ele não vem aqui me ver. Me então mostra pra cá a foto. Olha, mostra pra cá, vira pra cá a foto. Pra cá pra mim. Vira a foto pra cá. subir degraus. É esse aí, que é o moço bonito. Você gosta dele? Gosta. Eu vou aí, você vai ver. Em lá, fica por aqui. Tchau, gente!